Olá, pessoal! Nós somos do Grupo Argumentação, Direito e Inovação da Faculdade de Direito da UFJF e hoje vamos apresentar o projeto Direito à Patente e o caso das Doenças Negligenciadas. Mas, o que são doenças negligenciadas? Segundo o relatório dos Médicos Sem Fronteiras, as doenças negligenciadas são aquelas que atingem populações de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento que possuem uma população que não tem condições financeiras de pagar pelos medicamentos. São doenças como malária, tuberculose, extossomose, leishmaniose, doença de chagas, etc. O nosso projeto, então, tem como objetivo é analisar como se dá a atuação do sistema jurídico de patentes frente ao cenário em que se encontram as doenças negligenciadas. O nosso marco teórico consiste na reconstrução de um sistema analítico de conceitos, a partir de, da tensão entre a moralidade da expiração e a moralidade do dever proposta por Zeno Bankowski. Assim, a gente realiza uma análise crítica da legislação relativa às patentes, principalmente à lei de propriedade industrial e das informações administrativas no âmbito do Instituto, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A partir disso, a gente consegue gerar inferências, seguindo as regras propostas por Epstein e Gary King, que é a nossa abordagem metodológica nesse projeto. A nossa coleta de informações no site oficial do INPI, referente ao patenteamento de drogas para doenças negligenciadas, é processada e descrita de forma minuciosa. A hipótese trabalhada pelo nosso grupo é de que o atual sistema de patentes não oferece os subsídios necessários para pesquisa, desenvolvimento e inovação no que tange às doenças negligenciadas. Bom, pessoal, para vocês acompanharem um pouco mais do resultado do, da nossa pesquisa, não deixem de conferir as nossas próximas publicações e acompanhem também o canal do nosso orientador, Direitos Sem Formalidades. E é isso. Obrigada, até a próxima!